Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Melissa. Oi, eu sou a Jéssica. E estamos aqui com a professora Melissa. Você sempre vai ser a professora Melissa do meu coração, oh. para <risos> falar sobre carreira num pai open source e tudo de bom nessa vida. Mas antes, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, o primeiro recado é que o i 17 bot um bot no Telegram que já estava sendo usado para traduzir a documentação do Python, agora pode ser configurado para ajudar a traduzir a documentação do Jupyter. Então, se você quiser ajudar os seus esforços de traduzir a documentação do Jupyter, é só entrar no Telegram em i17obot, configurar o projeto para poder traduzir a documentação do Jupyter especificamente. O segundo recado é que a Juliacom vai ser de graça e online. Então, se você quiser participar, é só entrar em juliacom.org barra 2020. É, os ingressos já estão disponíveis, é só pegar. E o evento vai acontecer entre os dias 29 e 31 de julho desse ano. Então, fiquem ligados que é uma oportunidade boa. Por último, avisar que o Data Bootcamp agora está acontecendo online. Então, os nossos aí padrinhos e, e grandes amigos agora estão disponíveis em cursos online. A partir do dia 15 de julho já tem Data Science para Todos, com os professores fundadores do Data Bootcamp. Então acessa lá, faça o seu curso e vamos virar um cientista de dados com a gente. Melissa, eu tô tão feliz de te ter aqui, professora Melissa, porque vai ser para sempre no meu coração. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Oi, meu nome é Melissa, Melissa Mendonça, eu sou matemática de formação. Trabalhei como professora na UFSC por quase 10 anos no Departamento de Matemática. Desde o início desse ano de 2020, em janeiro, eu comecei a fazer um experimento diferente. Eu pedi uma licença sem vencimento da UFSC e agora estou trabalhando como desenvolvedora de software na Quansight, que é uma empresa baseada nos Estados Unidos, mas é uma empresa 100% remota, então tem gente no mundo todo trabalhando nessa empresa. A minha pizza favorita é... Eu fiquei um pouco pensando assim, na verdade, nas pizzas favoritas que eu tenho, porque eu tenho várias, mas eu vou dizer que é a Caprese, aquela que tem tomatinho cereja e mussarela de búfala. Pesco de manjericão, se tiver. <risos> Ai, ah, essa é... Bom, qualquer coisa, a combinação tomate e mussarela de búfala e manjericão é, tipo, perfeita. É, bom demais, gente. Meu Deus. Eu acho que é a primeira vez que essa pizza aparece aqui no pizza É. é. É a primeira vez mesmo. Ai, é boa demais. Conta pra gente, então, um pouquinho como foi essa, assim, fala um pouquinho do seu trabalho como pesquisadora e dessa decisão, né, de mudar de carreira e começar. Ah, e você também é podcaster, né? Faz o seu jabá aí, que eu esqueci de, de, de mencionar isso. É, então, a gente tem um podcast que chama Sinuca de Bicos. É um podcast sobre maternidade. A gente tá num momento agora de pausa, né, essa questão da pandemia é difícil pra todo mundo e, principalmente, principalmente para as pessoas com criança em casa. Então, a gente se encontra num momento, assim, bem esgotadas <risos> é, e sem muita energia para dedicar para o podcast. Mas o podcast está lá, né? A gente tem 60 e tantos, 70 episódios. É sobre maternidade, enfim, questões que envolvem a maternidade, em volta da maternidade, feminismo, enfim. A gente discute várias coisas, um grupo de amigas, né? Que discute várias que coisas no podcast. <risos> sobre outra pergunta, então, a minha, meu, minha trajetória foi mais ou menos assim. Eu Comecei, entrei na faculdade para fazer matemática e sempre gostei muito, assim, ciência da computação sempre foi meu segundo curso do coração. Sempre gostei de programação. Logo que entrei na faculdade, meu primeiro semestre aprendi Pascal e no segundo semestre aprendi Delphi. Mas antes de entrar na faculdade, alguns meses antes, eu comecei a estudar Prolog. E eu sempre gostei muito de mexer com o computador, de testar Linux desde o início. Então, isso foi. Eu entrei na faculdade em 99. Então, é, era na época que, né, instalar o Linux era, <risos> era difícil. E, e eu gostava muito, assim, sempre curti é, a parte computacional. E aí, quando eu entrei na matemática, sempre me chamou a atenção essa parte computacional. E, em especial, eu gostava muito de álgebra linear. Então, fui para álgebra linear computacional. E em seguida, quando fui fazer meu doutorado, né, mestrado, doutorado, já foquei na otimização, que é uma área da matemática aplicada que se ocupa em resolver problemas de logística, problemas de maximização e minimização de funções, né, então é uma área bem aplicada e na qual eu precisava programar muito. Desde a época da faculdade, do mestrado, eu comecei a brincar com Fortran, a gente aprendia Matlab também, e quando eu estava no doutorado eu descobri o Python, e aí comecei a, a partir participar Também, não só de programar Mas também da comunidade Python Então, na época que eu estava no doutorado Participava, assim, da via Todo o movimento open source, né? Então, sempre fui Envolvida com o movimento open source Meus professores, meu orientador de doutorado Sempre foi muito ligado com essa coisa do Open source, na verdade, do software livre Primeiro, então, sempre achei Muito legal a dinâmica das comunidades E como isso funcionava, sempre estava muito Próximo dessa coisa. Quando eu voltei E aí assumi como professora na UFSC Eu, é... Desenvolvi alguns projetos de pesquisa e tal Mas eu senti que não estava não me satisfazendo Como eu sempre fui muito próxima da comunidade Python Dos movimentos open source, do movimento de software livre Eu via que aquilo era o que estava me chamando mais Então que eu gostava mais da parte de programação Do que da parte, por exemplo, de pesquisa em matemática E eu gosto muito de dar aula Sempre gostei e continuo gostando E espero voltar a dar aula em algum momento no futuro Pra mas... quem não sabe, a Belissa é uma das melhores professoras que eu já vi dar aula na né? Oh. Ai, que exagero! Não é melhor, é verdade, é incrível. Procure a palestra dela na internet, porque é maravilhoso. Então, por favor, volte da aula sim, porque a sua aula é muito boa. Ah, pelo menos nas palestras, nos eventos, né? Eu gosto muito de fazer palestra nos eventos evento de Python, evento de software livre, né? Esses eventos, eu gosto muito de ir, de encontrar o pessoal e de fazer palestra. Então, pelo menos ali eu continuo fazendo como se fosse uma aula, né? Porque não deixa de ser também. Mas, então, quando eu sou, né? surgiu esse movimento dentro de mim, assim, ah, eu tô gostando mais de programar do que de ficar na pesquisa e tal, será que tem uma alternativa para mim? E aí eu comecei a me perguntar se eu poderia mudar de carreira, então no início eu pensei em mudar de carreira mesmo, assim, tipo, ah, vou desenvolver software, não sei, qualquer software. Depois eu comecei a ver que existiam opções mais voltadas para software científico, então existiam algumas empresas, por exemplo, que desenvolvem software, né, ligado a matemática, otimização, álgebra linear numérica, enfim, e aí comecei a tentar me informar nesses nesses nichos assim né porque aí são, são empresas mais nicho mesmo não são aquelas empresas gigantes e aí eu me envolvi na verdade fui em 2018 para a pai que é uma conferência que tem nos Estados Unidos, né, todo ano, em julho, e é sempre em Austin, no Texas, e nessa conferência eu fui porque o Felipe Fernandes <risos> me carregou. Então, eu também uma pessoa que é bem conhecida na comunidade Python, né, e ele falou, não, vamos lá, tu tem que ir, tu tá envolvida com Python até o pescoço, né, vamos lá conhecer o pessoal e tal, então ele conseguiu lá uma bolsa, um dinheiro pra mim, e eu fui. E comecei a conhecer mesmo a comunidade de Python científico, e né, a comunidade de Python já é legal, a gente fala, né, que é a melhor comunidade que tem A comunidade Python científica é muito legal também Então fiquei encantada Aí em 2019 eu voltei Para SciPy, aí já trabalhando Como lá eles chamam Chair, eu não sei como é que a gente traduz Isso para português, mas é tipo assim Do time de diversidade da conferência Então a ideia era garantir né, Que o código de conduta estava sendo Respeitado, tentar melhorar Os índices de grupos subrepresentados Submetendo palestras, enfim Toda essa parte de diversidade da conferência. E aí, nos últimos dias da conferência, tem os sprints. E aí, eu, quando surgiu lá as ideias Dos sprints, eu resolvi ir pro sprint Da NumPy, da SciPy, porque era o que eu me interessava Mas eu nunca tinha contribuído para um projeto open source, apesar de estar tá 20 anos em torno do open source Eu tô sempre usando E eu tô sempre evangelizando E eu vou sempre, né, nas palestras e tal eu Tô sempre falando disso, eu nunca tinha De fato contribuído para um projeto grande Assim, em parte por causa de insegurança Minha, que eu achava que eu não tinha capacidade Eu achava que eu não, não tinha, né, como fazer E em parte por, né, falando, não, estou focada no meu trabalho, estou focada na pesquisa, estou focada na matemática e não tenho que ficar gastando tempo com isso. Então eu sentei lá no sprint Quando demonstrei interesse, comecei a falar que... E eu já tava abrindo, assim, para as pessoas eu Já tava, ó, oh, eu tô procurando emprego <risos> Se tiver em emprego, né Tem que jogar pro universo, né, não tem aquela coisa assim é. Aí eu né? falei <risos> Tô procurando emprego, entendeu? E eu gosto muito disso, tal, tá? não sei o quê E aí do meu lado sentou o Ralph Gomes Que é, é um dos desenvolvedores principais Da NumPy e da SciPy também E aí a gente começou a conversar E eu comecei a mostrar pra ele meu código E comecei a falar que tava interessada ele pegou um café e falou: "Vamos ali fora, a gente tem que conversar porque eu tô contratando e blá blá, e blá, eu tô montando um time, tu então seria perfeita". E aí eu fui contratada ali. Foi muito ah, louco é que legal. assim. <risos> foi muito louco. Então, claro, depois a gente né, é, conversou e acertou os termos, mas meio que a entrevista foi ali, sabe? É muito engraçado assim, porque foi realmente meio que assim, eu sempre falo isso, né? Aquela coisa da coincidência que não é de verdade a coincidência. Porque tem anos que eu tô me preparando para isso, assim, que eu tava estudando, eu tava né, tentando descobrir o que que eu poderia fazer, onde que eu poderia contribuir, que tipo de coisa eu tinha que aprender, por exemplo, fui aprender testes, fui aprender, sabe? Coisas que eu não precisava para fazer pesquisa em matemática, mas eu tava, né, me preparando para ter essa bagagem quando a oportunidade surgisse, então foi bem legal, assim, e aí é isso, assim, eu ainda tô, formalmente, eu ainda tô em licença da UFSC até dezembro, mas, né, eu não me vejo voltando... <risos> Antecipando já uma decisão, <risos> assim, eu não me vejo voltando, estou muito feliz. Que legal. Nossa, primeiro, parabéns, né? Que é muito massa ser contratada no meio de um sprint de uma conferência internacional. Nossa senhora, que sonho. E hoje você trabalha diretamente com o NumPy. Como é, assim, com o que, que você trabalha? Então, vou explicar como é que foi a minha contratação, né? Então, a Quansite, que é a empresa para a qual eu trabalho ela funciona num, num esquema de meio a meio, assim, então metade do financiamento da empresa vem de projetos para cliente, que a gente desenvolve, então é uma empresa focada em modelagem computacional, machine learning, inteligência artificial, resolução de problemas para grandes empresas, grandes, pequenas, médias, enfim, várias empresas, então a gente tem vários clientes, e do outro lado tem o financiamento que vem dos projetos open source, através de grants, que são como se fossem bolsas de pesquisa, de desenvolvimento, dadas por várias instituições né, internacionais. Então, eu entrei na Qansight, em parte, para trabalhar num dos grants que a Consite recebeu, na verdade, esse grant a NumPy recebeu Então a, a, a empresa, né, a CZI Que é a empresa do Zuckerberg Chama Chan Zuckerberg Initiative Eles dão bolsas de pesquisa para software com aplicações na biomedicina E assim, <risos> NumPy não é exatamente biomedicina Mas é usada por todo mundo, né? Porque fica na fundação de tudo que você for fazer em, em computação científica e, Em Python, pelo menos, né? E aí eles deram esse dinheiro para pai e o dinheiro está direcionado para documentação, governança do projeto e alguns outros aspectos, por exemplo, o site do projeto, para que seja melhor, para que seja mais user-friendly, né? Que seja mais amigável, mais bonitinho, porque ele é horrível, né? Então, eu tô trabalhando focando na parte de documentação, eu tô liderando o time de documentação do NumPy, que é uma coisa nova, começou faz poucos meses. A gente já tem alguns resultados, assim, bem legais de, de documentação, a gente tá trabalhando do, no Google Season of Docs esse ano, a gente foi aprovado. E, do outro lado, eu também trabalho em projeto de clientes, né? E, ah, e na NumPy eu também trabalho no F2Py, mas, assim, ainda tô... <risos> É um trabalho complexo, então eu ainda tô começando lá, assim, ainda tô conhecendo o projeto. Peraí, nossa, muitas perguntas aqui. A Jéssica falou em documentação, a Jéssica está quase chorando ali, tá? Tô, eu, eu vi uma eu, lágrima eu, cair. Eu tenho um caso de amor com documentação, é impressionante. Hoje mesmo eu tava trabalhando numa tarefa de documentação aqui no iFood, é uma coisa que eu adoro. Aí, quando eu vejo gente trabalhando documentação, me dá uma eu quero, que fofo. Antes da gente continuar, né, só para deixar lembrar, é, o Felipe Fernandes, Para quem acompanha o Pizza já deve conhecer ele, porque a gente teve um episódio que a gente chamou ele para falar como foi todo o processo de sair de oceanógrafo para o Condaforge, ele é um amorzinho. Mas eu queria fazer uma pergunta. Como que funciona no seu dia a dia, né? Você já falou um pouquinho sobre isso no sentido de... Que você trabalha para projetos também da empresa e trabalha na pai. Como é que funciona essa divisão de coisas? Então, teoricamente, é 50% para um, 50% para outro. Na prática, isso é bem mais flexível, assim. É, na verdade, a gente vai adaptando conforme a necessidade do cliente. Por exemplo, ah, tem uma coisa urgente para entregar, passa o cliente na frente, né? Ou não tem, aí já consegue dividir melhor. Então, eu, por exemplo, não consigo. Eu sei que tem gente que consegue, tem gente que faz assim, de manhã eu vou trabalhar no projeto X, à tarde eu vou trabalhar no projeto Y. Para mim já é um pouco difícil, eu gosto de focar num dia inteiro, assim, por exemplo, num projeto, no outro dia eu vou focar no outro, sabe? Mas é bem flexível, assim, se precisa resolver uma tarefa agora, né? Resolvo outra, porque assim, mesmo os projetos de cliente, essa é a grande de coisa, né? Mesmo os projetos de cliente não são tão diferentes do que a gente faz, porque os clientes querem a Quansite para desenvolver soluções envolvendo projetos open source. Então, ah, eu não tô trabalhando na NumPy, mas o negócio que eu tô fazendo pro cliente envolve NumPy, envolve SciPy, envolve tudo aquilo no que eu tô trabalhando. Então não é assim tão separado, né? Claro, são tarefas diferentes, mas não é aquela coisa que precisa mudar completamente o contexto da cabeça, né? Tem uma ligação, assim, tem um, um fundo comum. E como que é reestruturar a documentação e focar nessa parte do projeto, daqui né, Que muita gente foca em código, código, código, código, e até tem uma filosofia, né? Vamos deixar o código mais bonito, o código é a documentação, mas não é, né? E como que você reestrutura um projeto? Como foi essa base, assim? Porque eu, eu eu acho que realmente tenho muita dificuldade em, em descrever. Tá ruim, mas tá ruim por quê? O que está faltando? Então, eu acho que grande parte de por que eu estou trabalhando nisso e de por que me contrataram até também, é a minha experiência de ensino. Porque, querendo ou não, a documentação, pelo menos do jeito que a gente está fazendo, né? A, a NumPy é uma biblioteca grande que a cobertura de docstrings é quase 100%. Então, tá tudo, entre aspas, documentado. Não é essa a questão. A questão é que a gente não tem tutorial, a gente não tem how-to, a gente não tem é, documentação de alto nível, que a gente chama, né? Então, uma pessoa que é, ah, eu tô aprendendo ciência de dados agora, mas eu não sei programar, ou eu sei R, e eu quero agora aprender Python. Tem pouquíssimo material da própria NumPy. Tem muito material na internet, se vocês procurarem, né? Tutorial NumPy. Tem... É da nossa. Pages... <risos> Tem mil páginas, né? Só que, o que acontece? Acontece que a documentação fica espalhada É difícil de manter, porque Ah, mudou a versão do NumPy, mudou o sintaxe De não sei o quê. Ninguém vai lá revisar Aquela documentação que está em outra página, né? É muito difícil. Então, se a gente conseguir Concentrar isso na nossa página oficial, fica muito Mais fácil e muito mais amigável para quem tá chegando Então, eu acho Que existe uma preocupação grande Assim, eu tenho muita sorte de que é, Todo mundo que está envolvido no processo No projeto também, todo mundo Todo mundo tem maturidade e experiência suficiente para entender que documentação é importante. Então, não existe ninguém lutando contra, né? Que é o caso, às vezes, em alguns projetos, em algumas é. empresas. O pessoal fica, ah, não fica gastando tempo com isso, sabe? E não é o caso. Todo mundo sabe que isso é extremamente importante, principalmente no projeto open source, né? Que não tem uma fonte centralizada de informação, é uma coisa meio difusa. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais, às vezes, para construir esse conhecimento consolidado, assim, digamos. Que é, é o que a gente está tentando fazer. Então, a gente começou com uma reestruturação da documentação, porque ela estava um pouco, assim, muito antiga, né? Era uma coisa que vinha carregada de 20 anos, assim. Ah, tá aqui o docstring, tá aqui, né... É, a referência, está aqui algumas informações iniciais, mas não tinha uma coisa assim realmente voltada para o usuário. Então a gente deu uma, uma reformulada naquilo e a gente está tentando agora conseguir montar mesmo um time de documentação, pessoas que estejam voltadas para isso. A gente está com pessoas muito legais envolvidas, assim tem pessoas com muita experiência em escrita técnica, né? Eu não sei como é que fala em português technical writing, mas escrita são pessoas que, é, são pessoas que trabalham fazendo manuais Escrevendo documentação de software né, Empresas grandes e tal E que estão trabalhando com a gente Para a gente tentar gerar documentos E conteúdo mais Focado no usuário mesmo né, Que seja mais amigável E que mostre para as pessoas que a NumPai é importante assim, né, Porque eu acho que muita gente sabe mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de que se a gente não tem essa atualização se a gente não tem esse envolvimento da comunidade fica aquela impressão que o projeto está meio abandonado ah, ninguém está mais desenvolvendo nada nisso já está completo, é. sabe já está pronto né? e não, tem muita coisa para fazer ainda né e acho que até muita gente que entra na, na ciência de dados hoje nem passa pelo NumPy, vai direto para o Pandas, por exemplo e aí não entende a importância do pacote do NumPy e todas as coisas que não necessariamente o Pandas vai te entregar, entendeu? E na verdade o Pandas é só uma abstração em cima, então você tem tem que entender a base para poder ir mais além, né? Do que a ferramenta te, te proporciona. Acho que tem muito isso também. As pessoas não, às vezes, vai tão direto para o pandas, porque ele resolve vários problemas iniciais, e aí depois se encontra, tá, mas por que, que eu tô colocando ponto NP, ponto não sei o que lá, sabe? É, e, e às vezes também essa escolha é justamente por isso, assim, ah, como eu não encontrei documentação da NumPy, eu vou pular isso. <risos> Entendeu? Então tem toda essa parte, né? Nossa, mas que sonho trabalhar escrevendo tutorial e documentação, gente. Assim, ainda mais, é, eu não sei. Basicamente o jeito que eu aprendo é escrevendo tutoriais e posts. Então, tipo, pra mim é um troço. Imagina você paga pra fazer um troço que eu faço normalmente, né? Mas, enfim, quem sabe um dia. A Jéssica é. também tá, tá ali quase chorando, falando, me contrata. É que eu eu fico pensando assim, então... <risos> quero. Eu acho que tem muito a crescer esse campo, assim, porque a gente vê que a Quansight, por exemplo, é, ela tem dois anos a empresa, né? Então ela é uma empresa relativamente jovem, apesar de. Então eu não falei muito da Quansight, assim, não sei se vocês querem que eu fale um pouco da empresa. Então essa empresa, ela foi fundada pelo Travis Oliphant, que é o cara que escreveu a NumPy originalmente. Então, assim, ele é o CEO, ele é o meio que né, o dono da empresa, não sei como é que a gente pode chamar, e o meu manager direto Direto, né, o meu gerente é, direto é o Ralph Gomers, que é mantenedor da NumPy. Então, todo mundo lá dentro entende. <risos> Assim, o objetivo principal da empresa É dar condições para que os desenvolvedores Possam trabalhar em projetos open source Sendo pagos para isso Então a gente fala Que os nossos projetos de clientes São tipo o nosso day job assim, A gente faz os projetos de cliente Para poder financiar os projetos open source Esse é o objetivo da empresa Então é uma dinâmica muito diferente assim, Porque como a empresa é focada Nessa questão open source Não só todo mundo entende a importância Das coisas acontecerem né? no aberto e todo mundo saber de tudo e tudo ser público e tudo ser open source, mas esse é o funcionamento oficial da empresa, assim. Então, tipo, todas as conversas acontecem em público tudo que a gente faz é, imediatamente vai para o GitHub, né? tudo é desenvolvido no GitHub. Então, é, é até complicado no início a gente se acostumar com isso, né? Porque para quem não está acostumado, a gente sabe que o pessoal às vezes fica se segurando, ah, não vou publicar ainda, porque ainda não está pronto, Não tem esse choro, não. Tem que colocar tudo lá. <risos> ah, mas meu código está feio. Não interessa. É isso, entendeu? Então, isso é muito bom, porque... A... Quando a gente se sente seguro dentro da empresa para fazer isso, é a melhor forma de trabalho que tem, pelo menos eu acho, né? Então, eu acho que toda é uma questão de cultura da empresa, Se assim, a cultura da empresa é que todo mundo pode errar e que tá tudo certo e a gente se corrige e um fala com o outro, sabe? Então, é nesse ponto... É, trabalhar desenvolvendo conteúdo, material, código para uma empresa assim, é muito bom porque sempre tem muito feedback, sempre tem muita, né, intervenção dos outros, e isso é ótimo, assim, porque vai enriquecendo todo o processo, né, se a gente já está com a cabeça nesse sentido, né, do, que open source funciona assim, que esse é o, é o funcionamento do ecossistema, isso é maravilhoso, né, eu particularmente, tô muito feliz, assim. Que legal. Eu acho engraçado isso, né, no open source, assim, de modo geral. Meu primeiro emprego foi com open source, então, é, tipo, para mim é, é, tipo, muito natural. Mas é uma quebra de paradigma, né? se normalmente trabalha em coisas que são secretas, que você... Abri, eu tô fazendo aspas aéreas aqui, porque esqueci que as pessoas não podem ver, mas entre aspas assim, secreta, que você não pode estar divulgando, que isso vai impactar o jeito que a empresa se porta pro resto do mundo e como a empresa, tipo, é vista e tudo mais. E aí você chega num lugar onde o coração daquilo ali é o aberto, né, o vamos falar pra todo mundo e tal, vamos Coletar os early feedbacks ou Coletar aquelas primeiras impressões da galera que usa isso daqui É abrir essa discussão para um público muito além da barreira barreira entre aspas, né, que que seria, tipo, ali o muro da empresa, mesmo sendo uma empresa remota, mas daquelas pessoas ali do núcleo da empresa, do núcleo empresarial, e você trazer opinião de gente de fora que, às vezes, manja muito mais do que você, para complementar alguma discussão. Então, é, tipo, eu acho isso, eu, eu tenho um verdadeiro carinho pelo open Source eu acho isso fantástico, que é a possibilidade de você encontrar todo mundo, assim, tipo, dentro de um projeto, né. Eu tenho uma pergunta, e já que é tudo aberto, como é que é a visibilidade? Tipo, as pessoas vêm para comentar, como é que é? Porque sabemos que existem pessoas não tão legais. Que não sabem necessariamente se expressar das melhores maneiras. Como é que é essa relação com, já que é tudo aberto, como é que é a relação com a comunidade que, né, nem tudo são flores sempre. Então, no Python a gente tem quase todos os projetos hoje têm código de conduta, né? E a própria empresa tem o seu próprio, né? Sua própria maneira de lidar com isso. Eu, particularmente, não tive nenhuma experiência nesse sentido, mas eu sei que existe, né? É... Dentro da empresa não, assim, dentro da empresa é super muito tranquilo, as pessoas são muito... Acho que tem, tem isso também, né? As pessoas que estão envolvidas ou que já têm alguma experiência com open source que estão lá, já... já passaram por toda essa questão, né, já estão muito inteiradas da questão dos códigos de conduta, de, de informação mesmo sobre isso, né, porque às vezes é muito essa questão da informação. Eu, particularmente, nunca tive problemas de interação com o pessoal da comunidade é, num pai, por exemplo, o SciPy, ou outras que já participei. Então, eu acho que, assim, depende muito da comunidade, depende muito do... Vamos dizer assim, por exemplo, ah, uma isha no GitHub. E alguém vai lá e faz um comentário agressivo, faz um comentário rude, né? O que eu vejo acontecer em outros projetos é, se existe um community manager ou se existe uma pessoa, né, um pouco mais experiente que está envolvida na issue, o que vê aquilo, normalmente ela vai chegar e vai falar, olha, não é assim que a gente trabalha aqui no nosso projeto. E se você, né, falar assim ninguém vai te ouvir. Enfim, basicamente não uma bronquinha né? educadora na pessoa. Se a pessoa continuar insistindo, às vezes existe um banimento, às vezes existe né, é, outras maneiras de resolver isso. Eu particularmente nunca passei por uma situação dessa, então né, não, não tenho experiência para falar, mas eu vejo que dentro das comunidades em que eu tô, não é uma coisa comum de acontecer, então acho que dentro da comunidade Python acho que a gente tem visto uma maturidade bem grande da comunidade, assim, a gente tem visto que as pessoas estão, sabe, internalizando toda essa questão, então eu acho que é difícil, assim, eu acho que para acontecer uma coisa assim teria que ser uma pessoa muito sem noção. <risos> Eu, sinceramente, até agora eu não vi. Pelo menos no meu trabalho, ainda não topei com ninguém, assim. Bom, que bom que continue desse jeito. E eu fiquei curiosa também que você falou do F2Pi. Fala um pouquinho mais, que acho que eu não, eu não conheço essa biblioteca. Bom, o F2Pi é, uma, é um submódulo do NumPy na verdade. Ele foi desenvolvido... Há muito tempo atrás, não sei dizer quantos anos exatamente, mas logo lá no início do NumPy, porque as pessoas precisavam muito trabalhar com Fortran. Então, basicamente, ele faz uma ponte entre o código Fortran e o código Python. Então, o que, que acontece? O Python, ele é feito em cima do C, né? Então, é, o NumPy particularmente, várias estruturas de dados, quase tudo do NumPy é feito em C. Então, muita coisa desce pelo Cython, né? Que é um outro submódulo, enfim, um comando, um que tem por baixo da NumPy E que serve para, entre aspas, compilar código C em Python é, Fazer alguns, algumas anotações de tipo em Python Para acelerar o código, etc Então ele meio que faz um híbrido entre C e Python E aí surgiu essa necessidade das pessoas fazerem código misturado né, Fortran e Python O F2Py ele é um pré-processador é, Que pega o código Fortran E faz uma ponte entre esse código Fortran E uma extensão em C, que pode ser importada no Python. Então, são três camadas, tem o Fortran, tem o C e tem o Python. <risos> é, no, final, é, no final, o que acontece é isso, eu posso ir no Python e dizer assim, importe esse módulo aqui em Fortran e as funções, as variáveis desse módulo do Fortran vão estar acessíveis dentro do Python. Então, por que Fortran? né? Porque, ah, meu Deus, mas Fortran é dos anos 60, dos anos 70 e tem que escrever tudo em maiúscula. Não. Né? Então, o Fortran é uma linguagem que ainda é muito utilizada em computação científica A gente tem versão nova, né? tem a última versão do Fortran é a Fortran 2018 Então, bem recente Tem muita gente trabalhando ainda com Fortran Porque o Fortran, assim como o C Ele tem uma eficiência muito grande para trabalhar com código de computação científica Então, por exemplo, qualquer coisa que envolva álgebra linear numérica Qualquer coisa que envolva simulação grande né? é, Acho que a Letícia pode falar um pouquinho como oceanógrafa Pode ter topado em algum momento com Fortran, ou não? Eu topei em uma aula, e basicamente o professor queria que a gente fizesse código em Fortran de todo jeito. E era, era, já não era uma coisa fácil, que era resolver a equação da onda e, e implementar ela um D, né? E implementar ela com Fortran, e aí eu não consegui. Eu tentei com Python, não consegui também. Aí, graças a Deus, Lorena Barba, Diva Suprema, da computação de fluidos, tinha um notebook em que ela explicava a equação 1D e eu basicamente copiei o notebook dela para apresentar para o professor e ele ficou super chateado comigo porque claramente não era em Fortran mas eu não consegui entender o código dele eu não tinha tempo para aprender mestrado, trabalhando, todo mundo junto, tipo, tava um caos. Então a minha experiência, minha única experiência com Fortran foi super traumatizante É, então, a questão é que em oceanografia, em meteorologia em muitas áreas da engenharia, né enfim, nessas áreas principalmente que envolvem grande volume de dados, né de processamento numérico muito intenso muita gente usa Fortran, não é todo mundo, tem muita gente que usa C, tem muita gente que usa C++, enfim, mas também tem muita gente que usa Fortran. Então existe uma demanda para essa interface entre o Fortran e o Python, porque, por exemplo, a ideia seria, ah, vou pegar essa parte pesada aqui dos cálculos e vou jogar no Fortran e o gráfico eu vou fazer usando a matplotlib no Python, né? Então a ideia seria ter essa interface de alto nível e lá embaixo ter um código mais... É, mais rápido e mais eficiente para fazer as computações numéricas. A questão é que o f 2 ele suporta Fortran 77, Fortran 90 até um pouquinho ali do Fortran 90 não é suportado, então ele é uma biblioteca que ele serve é, para muita gente ainda, porque muita gente tem código ainda legado, né, o código que é em Fortran 90 simples assim, que pode ser compilado usado no, no Python, mas também existe uma, uma demanda para que isso seja modernizado, né, então que a, a gente suporte... Fortran mais moderno. Então, talvez haja, né? Vamos ver como é que o projeto vai desenvolver. Como eu estou começando aí, no For... o F2Py é um projeto complicado porque tem essas três camadas aí, né? Do C, do Fortran, do Python. Então ainda estou começando a trabalhar nele. Mas é super interessante, assim, porque, por exemplo, o f 2 é absolutamente necessário para a SciPy, porque grande parte da SciPy, por exemplo, todo muita coisa do módulo de otimização da SciPy, muita coisa do módulo de transformada de Fourier, é, algumas coisas de interpolação e tal, são escritas em Fortran. Então, o único jeito de compilar a SciPy é usando o f 2 Então, é um projeto bem fundamental também e que estava um pouco abandonado, assim, não por porque é, as pessoas não gostam ou não precisam dele, mas porque o Piaro, que era um, um Piaro Peterson, que é o autor original do F2Pi, ele também trabalha na Quansight, só que ele está trabalhando em outros projetos, ele está trabalhando na PyTorch, ele está trabalhando em, em outras coisas, e, e acabou que ele não podia dedicar muito tempo para F2Pi. Assim. Então, como eu sei Fortran, e, e tem pouquíssimas pessoas que sabem e que gostam do Fortran. <risos> Acabou que eu caí na F2Py, mas estou bem contente, assim, porque é um projeto super legal e eu acho super relevante Que, infelizmente, estava um pouco abandonado, assim Depois você vai contar então, pra gente como foi essa 35 camadas de, de Fortran Só um parênteses antes de a gente continuar Eu não sei se todo mundo que escuta a gente sabe, mas, por exemplo, o Python, que é mais comum Que você instala, provavelmente, no seu computador hoje em dia, é o CPython, né? Que é o Python construindo em cima do C Existem outras opções, tipo o Python construído em cima do Java, o Python construindo em cima do próprio Python, que é o pai PyPy. É, então, é, tipo esse porte, né, essa, essa transformação de uma linguagem para outra, já é uma coisa bem conhecida, porque a gente acaba precisando para se apoiar nas bibliotecas e conseguir escrever de um lado para o outro. Mas a minha curiosidade é mais em relação a comunidades, porque onde que fica a comunidade Fortran no mundo? Porque eu estou acostumada com a comunidade <risos> <risos> eu tô super acostumada com a comunidade de Python eu Ainda vi um pouquinho da comunidade de Júlia Quando a gente fez o episódio de Júlia Mas Fortran é uma coisa que, assim, é tão, pra mim, pelo menos, é incomum Porque eu nunca mexi com coisas que precisam de Fortran para funcionar Eu já vi um pouco da comunidade até de escala Mas do Fortran, eu nunca vi gente falar assim Nossa, vem pra comunidade de Fortran, a gente é legal Vem aqui pro fórum, uma coisa do gênero, né? Eu imagino que outras pessoas possam ter essa mesma dúvida Por ter até interesse de conhecer e saber como é que funciona e tudo mais mais. É, então, não existia comunidade Na verdade, o Fortran, ele Como é uma linguagem Assim, muito acadêmica Fica muito restrito a esse circuito acadêmico Mesmo, né? Então, normalmente a gente Brinca que 90% das pessoas que sabem Fortran, aprenderam olhando O código do seu orientador né? Que o orientador pegou o código de quando ele era aluno Aí ele joga no orientando E fala assim, entende aí, mas não pode Mexer em nada, só acrescenta esse pedaço aqui Matlab feelings <risos> Nossa, aprendi <risos> muito mais lá desse jeito, antes de conhecer <risos> o GitHub, é, só desse jeito. E aí, cada um tinha sua versão, porque cada um corrigiu um bug, Exato. mas você não mandava de volta. Você não só, existe tipo, versionamento frente. É. Aí é aquele assim: final, final um, final um de verdade. <risos> Enfim, e aí não existia Essa coisa unida em volta do Fortran assim, Apesar de existirem é, Comitês, então existe um comitê internacional Que chama w, WG5 Se eu não me engano, eu vou até conferir aqui para não falar bobagem E existe um outro, um outro Comitê americano também E aí o que acontece é que isso ficava meio distante, assim, das pessoas. As pessoas aprendiam, na verdade, ainda é assim, tá? As pessoas aprendem totalmente isolados, tem livros, mas tem pouquíssimo material na internet. Só que, como existe essa demanda, hoje em dia tem um pessoal que tá se organizando para remontar essa comunidade, digamos assim, né? Então, existem algumas pessoas, a gente, é, eu conheço essas pessoas do Twitter um pouco, um pouco de interações em outras comunidades. Então, por exemplo, uma dessas pessoas é o Onjei Chertik, eu não sei falar o o nome dele, eu não sei se eu falei corretamente mas ele está envolvido no desenvolvimento da Simpai que é uma biblioteca de cálculo simbólico no Python, bem usada por a gente que é da matemática. Ele também está envolvido na NumPy, ele trabalhou um pouco na NumPy também no passado e hoje ele está super focado nessa coisa do Fortran. Ele e um outro, uma outra pessoa que chama Milan Kurtik, que também está é, envolvido no desenvolvimento do Fortran e eles estão organizando uma comunidade ali em volta. Então a gente teve, semana passada, na quinta-feira, a gente teve a primeira call da comunidade Fortran. É, a gente fez uma call no Zoom e foi super legal, apareceu muitas gente, muita gente, assim, o que é legal de trabalhar nessa comunidade é isso, assim, as pessoas se apresentavam, ah, eu trabalhei no... no sabe, construir o compilador de Fortran da Intel, eu trabalhei na IBM 35 anos, sabe, os caras, assim, super envolvidos, experientes e com muito conhecimento para colocar, e, e aí o objetivo dessa comunidade que está se formando agora é um pouco, primeiro, reviver essa questão né, da comunidade em torno do Fortran, então a gente vai ter a FortranCon em julho, <risos> Vai ser que uma massa. conferência totalmente online, do dia 2 ao dia 4 de julho. E a gente tem alguns repositórios. No... Eu estou falando a gente assim, porque eu estou começando a participar da comunidade também, mas ainda não estou super envolvida. Tem alguns repositórios no GitHub, por exemplo, tem um mais focado é, num futuro possível package manager para o Fortran que obviamente não existe né? até hoje, é numa biblioteca padrão que tenha basicamente o mesmo escopo da SciPy, mas que seja toda escrita em Fortran. E existem alguns compiladores modernos que o pessoal está tentando construir em cima do LLVM. Porque um dos problemas do Fortran é que a gente tem muitos compiladores diferentes, cada um de uma empresa, tem o da Intel, tem o da, né, enfim tem o da GNU, né, tem o G Fortran também, mas eles são majoritariamente incompatíveis. Então, por isso também que é difícil de ter uma unidade na comunidade, né, porque tem essa, essa dispersão de coisas. Então, o pessoal tá tentando um pouco integrar isso, assim. E assim, você falou um pouquinho, por exemplo da, No, no F2Py, que o Fortran é compilado para uma coisa Que vai pra camada de C, que depois Compila pra uma coisa de Python. E a gente tá vendo Tipo, linguagens mais modernas Chegando, focadas, né, em otimização Por exemplo, a gente teve um episódio só sobre Júlia, sobre isso. Como que, que O Fortran e essa nova comunidade Essa linguagem que todo mundo pensa que é uma coisa Tão antiga, se encaixa dentro Dessa, dessa realidade moderna assim, Por que que ainda vale o esforço De tentar unificar, de tentar fazer com que a linguagem volte ativa, o que é o grande diferencial da linguagem? Então, primeiro queria mandar um abraço para o Abel, que ele deve estar tá ouvindo. Que é meu colega que falou com vocês sobre Júlia E a gente é da mesma área de otimização Então a gente trabalhou num projeto juntos também Então, eu acho que a grande questão do Fortran Tem tem duas pontas, assim eu acho que uma ponta é que existe uma demanda Porque já existe muito código escrito em Fortran Para algumas coisas não seria interessante reinventar a roda, digamos assim Já que a coisa está lá, está funcionando né Talvez a gente não precise gastar tempo reescrevendo tudo Então manter esse código, né? tendo tento condições de manter ele de forma sustentável, é interessante. E, por outro lado, o Fortran é uma linguagem assim, de alto nível, moderna, com muitas features interessantes para quem está trabalhando em computação científica, então por exemplo, Fortran é, tem paralelismo nativo, Fortran é extremamente é, eficiente em termos de computação científica, né, em termos de álgebra linear e de, é, a própria otimização dos compiladores, né, tem compiladores que são extremamente otimizados para determinado hardware, então dá para ganhar muita velocidade em códigos que são pesados na parte computacional, na parte numérica mesmo, e por outro lado é uma linguagem relativamente amigável, assim, então para quem nunca viu o Fortran, sabe, o Fortran é, não é extremamente diferente de um Python ou de um MATLAB ou de um Julia, então apesar de ter a questão da declaração das variáveis particularmente, acho mil vezes mais fácil de entender do que C ou do que C++, é uma linguagem feita para, né, Fortran quer dizer Fórmula Translation. A ideia do Fortran é ser lida e escrita por matemáticos. Então ele é feito para cálculo numérico. Por exemplo, uma das coisas que o Fortran tem desde sempre e que até hoje não existe em outras linguagens é esse foco na álgebra linear. Então se eu quero multiplicar uma matriz por um vetor, eu não preciso fazer né, A, I, J vai ser igual a B, I, J vezes C, J, I, vezes. Eu não preciso descer nos elementos. Eu posso falar assim, pega essa matriz A e multiplica por X, me dá o Resultado. Que é como a gente está acostumado a fazer usando NumPy, usando Julia, usando MATLAB, né? Qualquer linguagem dessas. Então, para quem vai fazer álgebra linear, para quem vai fazer código baseado em operações de álgebra linear, é uma escolha muito interessante. Muito mais do que ser, muito mais do que ser mais. Agora, é uma questão de nicho e uma questão de escolha, eu não vou dizer que é uma linguagem melhor do que outras linguagens né, eu acho que é, é mais uma, é mais um, uma ferramenta que pode ser utilizada para resolver problemas, então eu particularmente acho amigável, bonita, tem um bom desempenho para as minhas aplicações, pode não ser verdade para outras pessoas né, então acho que é só é mais uma linguagem que os cientistas, que as pessoas enfim podem ter, obviamente se a pessoa vai fazer, existe tá, mas, obviamente, se a pessoa vai fazer um framework web, ela não vai escolher, escolher Fortran Mas existe um framework sim. web em Fortran. <risos> Porque as pessoas Quê? são capazes de fazer tudo. É, enfim, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, né? Como, então, como? sim <risos> gente? Eu vou escolhas. mandar o um link para vocês. Meu Deus, Às vezes não muito sábias, mas escolhas. <risos> ok, tô, tô meio chocada, assim. <risos> Que doideira! Aqui ó, se chama fortran.io E ainda é io, ponto .io, que é tipo, moderno. <risos> Estou chocada, nossa senhora. Ai cara, que divertido. <risos> Sério, chocada, não, não, não tenho palavras. Bom, tudo bem, tudo bem. Engraçado, porque eu aprendi MATLAB primeiro. E aí eu conheci umas pessoas que me incentivaram a estudar Python. E um dos motivos que me ensinaram a estudar Python foi que MATLAB era muito restrito à multiplicação de matrizes e ao campo de vetores e matrizes. E aí agora vendo Fortran pra web é tipo aquelas são elas estavam totalmente erradas. Não, mas então, é que para o MATLAB isso é verdade, né? O MATLAB, assim, eu particularmente vou falar que MATLAB nem é linguagem. Eu não gosto de ver. Já no ouvi isso também. É. Mas assim, o MATLAB ele é uma linguagem restrita. Ele é uma linguagem de domínio, assim, é mais. Claro, tem como fazer uma GUI para MATLAB? Tem. É bom? Não. É feio. Entendeu? É feio, o código é feio, não é sustentável. Então, em geral, não é uma boa ideia. Agora, o Fortran, ele é uma linguagem de propósito geral. Apesar de ter esse foco no design da linguagem para aplicações numéricas, dá para fazer qualquer coisa. Então, ele não é restrito. Né? Não é uma coisa assim que ah, só dá para fazer isso. Não, tem muita. O que falta, talvez, e na maior parte das vezes é isso que acontece, falta a biblioteca. Então, se a pessoa for fazer, ela vai ter que escrever tudo na unha. Né? Mas isso é verdade de outras linguagens <risos> também. Então, não é uma particularidade é. do Fortran. A gente estava, no episódio de Júlia, a gente até comentou que. Eu, eu falei né, que, Júlia, os gráficos são indicam que ela é muito, muito rápida é, no nível de linguagens como Rust, Go, etc. E aí eu per... uma das coisas que eu perguntei foi, tá, e por que, que ninguém tá usando? E aí o Abel falou, é a questão do ovo da galinha, né? Se não tem ninguém usando, não tem biblioteca. Se não tem biblioteca, não tem ninguém usando. E aí vai, vai nisso. É, eu acho que também tem essa questão, né Justamente eu acho que o Júlia e o Fortran Todo mundo fala do Júlia e do Python Tipo assim, ah, quem usa Python Vai migrar para o Júlia e tal Eu já acho que não, eu já acho que o pessoal do Fortran É que está olhando para o Júlia e vice-versa Porque o que acontece é que São essas pessoas Basicamente que estão procurando o Júlia, né São as pessoas que estão acostumadas com o Fortran Porque querem essa velocidade Tanto o Júlia quanto o Fortran Tem esse foco, né, só a gente olhar Os módulos, os projetos enfim, os pacotes que tem, é muito focado nessa área acadêmica. E a, que, a grande questão é que a área acadêmica, e esse é também um dos motivos para eu ter saído, é muito conservadora nas ferramentas. Então, para o pessoal mudar, sair do Fortran e ir fazer outra coisa, precisa ter um convencimento muito forte, assim, leva 20 anos para um professor dizer assim, ah, vou escrever meu código de outro jeito, né? A resposta dos meus colegas quando eu perguntava, ah, mas né, vamos usar outra linguagem e tal, ah, não, eu não tenho tempo para aprender isso, Entendeu? Eu não vou aprender a programar, eu já sei isso aqui, eu sei MATLAB, eu vou continuar escrevendo MATLAB até o fim dos meus dias, porque eu não tô afim de aprender outra coisa. Então, esse tipo de atitude na academia segura um pouco, né, a adoção dessas tecnologias mais recentes. E nem precisa ir muito longe, assim, tipo, as pessoas que desenvolvem código que está sendo usado para coisas super importantes, né, então eu vou dar aquele exemplo, assim, que agora, né, é a moda absoluta, mas... O código do Imperial College para fazer modelagem do Covid, sabe? O código estava num estado deplorável, ninguém nunca tinha auditado, porque o código fica fechado lá no computador do cara, ele roda e dá o resultado. E ninguém olha o que está acontecendo, né? Então, toda essa questão da ciência aberta, toda essa questão do código aberto é super importante, mas o pessoal ainda reluta muito na academia. Então, eu acho que o Júlia vai penar um pouco, porque o público acadêmico, que seria o alvo deles, é um público muito conservador nas ferramentas. E vamos falar também, né, que é nosso papel como comunidade que acredita em open source ajudar e não só criticar, né? Porque teve uma crítica aí rolando que, ah, então, por que não tem teste? Por que isso ou aquilo? O código não é válido. E essa premissa não é verdadeira. E se a gente acredita em open source, se a gente acredita nessa filosofia, né? A gente tem que, como comunidade, ajudar a educar as pessoas que não conhecem, porque... É que quando eu aprendi MATLAB, ninguém nunca me falou de teste. Eu fui aprender teste, sei lá, quatro anos depois que eu estava fazendo meus códigos. E, então, ao invés de criticar, a gente tem que fazer críticas construtivas, dar feedback, contribuir e, e fazer com que essas coisas melhorem. E não simplesmente falar, ah, então não segue o meu padrão de qualidade, então dane-se, não, não, não é bom, né? Então, inclusive, nesse caso específico, o código já está sendo auditado, né? Enfim, já está no GitHub, as pessoas já estão olhando e já consideraram que o código realmente está correto, né? E não é uma questão... Nessa questão específica, né? Então, eu acho que trazer a academia para o open source, digamos assim, né? Trazer essa ideia da ciência aberta, do código aberto e tal, também passa por a gente facilitar o acesso dessas pessoas às tecnologias e... Esse trabalho de documentação, por exemplo Que eu tô fazendo E que muitas outras pessoas estão fazendo Eu com certeza não tô fazendo sozinha Tô fazendo uma parte minúscula Mas esse tipo de coisa, assim Eu acredito muito nisso como catalisador de mudanças Porque é isso, né? Ah, não tenho tempo de aprender Mas se tem um tutorial muito fácil Ninguém pode escapar muito, né? <risos> então mesmo que eu, de repente Eu não vou conseguir atingir o professor Mas eu vou conseguir atingir o aluno E aí, de repente, na próxima geração a gente vai ter uma coisa diferente, né? Porque é isso, assim, sabe? A parte do que, assim... Por que eu acredito no open source? Por que eu estou trabalhando com isso? Por que eu procurei isso para né, as comunidades? Por que eu estou envolvida com isso desde sempre? Eu realmente acredito, assim, no fundo do meu coração, agora é aquele momento, assim, né? Momento idealista, mas eu realmente acredito no fundo do coração que isso é uma coisa super positiva para a sociedade como um todo, assim. Que a gente tenha esses meios, até essas estruturas diferentes de trabalho, assim, porque se a gente pensar, né? Muita, para muita gente é difícil pensar assim, como assim eu vou pagar para um cara trabalhar num negócio que vai ficar de graça na internet? Pra muita gente isso ainda é uma Loucura, assim, não, não faz sentido Sabe, como assim? Se eu vou vender O meu produto, meu produto tem que ser secreto Ninguém pode saber o que tem lá dentro E não, sabe, toda a nossa empresa é estruturada Em torno do fato que a gente produz Material que vai estar tá de graça na internet Então isso é muito engraçado, né eu, eu já passei por esse tipo de discussão N vezes na minha vida e é muito engraçado Porque as pessoas não entendem E é tipo assim, não é tipo ela ignora Isso, ela não entende tipo É uma, um conceito completamente ali de como assim um negócio que tá aberto para todo mundo Isso vai me trazer lucro, isso vai me trazer dinheiro ou coisa do gênero, entendeu? E aí você explicar que só porque aquilo ali é aberto Isso não vai prejudicar o desempenho Ou que você pode lucrar com aquilo ou, Tipo, é tipo é uma coisa muito... Mas como assim, entendeu? Tipo, não faz sentido algum para as pessoas E a aí minha a pergunta... Minha mãe não entende Eu já tentei <risos> explicar... Não faz sentido para ela. A minha mãe sabe explicar que eu mexo com programação e com esse negócio de Python aí, que é, tipo, eu considero uma vitória para mim, mas se você perguntar para ela o que é GitHub, ela não vai saber. Mas é <risos> loucura. Mas a minha pergunta que eu queria fazer, e é polêmica, então é tipo assim: várias pessoas aprenderem Fortran, tem mercado para isso, ainda é muito utilizado. E acho que a Melissa é prova viva que sim, né? mas... Então, não, eu acho assim Não tem muitas pessoas contratando Gente que saiba Fortran Mas tem muito projeto acadêmico E tem espaço Para esses projetos existirem Então eu vou dar um exemplo, uma das pessoas que está envolvida No projeto lá, né É uma pessoa que trabalha no Los Alamos National Laboratory, nos Estados Unidos Que é uma instituição de pesquisa Super famosa, gigante lá E o código deles é Muita coisa que está lá dentro, está feita em Fortran Uma das empresas, né, entre aspas empresas, não sei como é que chama, instituições que põem dinheiro no Fortran é a NASA. A NASA, programa espacial, muita coisa do programa espacial é escrita em Fortran e vai continuar sendo por muitos anos. Então não existe mercado no sentido assim, vou ali na esquina né e vai ter um emprego de Fortran. Não, mas ao mesmo tempo existem nichos acadêmicos e existem nichos industriais onde o Fortran ainda é muito importante. Então o objetivo não é que a Fortran seja a linguagem mais popular no mundo amanhã, entendeu? Esse realmente não é o objetivo. O objetivo é que as pessoas que precisam desenvolver em Fortran e que têm esse desejo, tenham o suporte de alguma comunidade e tenham esse caminho de comunicação com o comitê, né? os comitês que desenvolvem o padrão da linguagem. Então, esse é um pouco o objetivo de formar essa comunidade, assim, porque não existe, né? no Python, tem esse processo de decisão liderado pela comunidade, né? Ah, todo mundo vota, não sei o que e tal. Isso não existe no Fortran. Apesar de ser uma linguagem open source, não existe essa, esse esquema De comunidade nesse sentido, se as pessoas Voltam e decidem qual é a funcionalidade Que vai ser adicionada na próxima versão do Fortran Então o que a gente gostaria que isso acontecesse, entendeu? Então as pessoas que já desenvolvem Vão ter mais acesso, vai ficar mais fácil para elas, e elas vão ter Mais informação, vão ter mais né, Essa sensação de poder tirar dúvida Com alguém, porque uma das grandes coisas que me Bloqueava quando eu trabalhava em Fortran Quando eu era aluna, era isso, assim Não existe um lugar na internet que você possa ir e falar Assim, com... <risos> não existia stackoverfall Flow também naquela época, né? Mas não existe um lugar que eu podia entrar e falar assim: Ah, tô com dúvida nisso aqui de Fortran, não entendi. Não tem, entendeu? Tem livro, aquele livro tipo Aprenda Fortran, mas não tem assim uma comunidade, um fórum, <risos> sabe? Um... <risos> e agora existe, então eu acho que isso já é uma grande vantagem, pelo menos para os alunos que vão ter que escrever o Fortran legado lá do professor que vai cair do céu. Pelo menos para eles, eles vão ter onde procurar ajuda. <risos> Aí é que você oh. falou do Aprenda Fortran, eu lembrei que na minha, na minha faculdade tinha um livro do Aprenda Fortran e ele ficava lá paradinho, tadinho. Desculpa, continua Eu fiquei curiosa E eu fui no Stack Overflow Foram feitas 115 perguntas sobre Fortran esse mês É justamente isso assim, O pessoal cai esse código do céu E a pessoa fica assim Caraca, não tô entendendo nada O que, que, que eu faço com isso? Então existe uma página Que tem assim, um pouco mais de informação E algumas best practices E coisas assim em torno do Fortran Que chama fortran90.org Que é de uma dessas pessoas que tá envolvida na criação da comunidade Então é, são pouquíssimos lugares Que a pessoa pode ir mas agora tem, né? Então se vocês entrarem em fortran-lang.org Essa é a página nova da linguagem E meio que a porta de entrada da comunidade assim. Então ali tem alguns links, né? alguns pacotes Link o GitHub e tal Então essa é a tentativa de, <risos> de construir esse ecossistema de novo, assim, digamos Eu acho que deve ser engraçado fazer análise das respostas Das cento e poucas perguntas mensais de Fortran no Stack Overflow porque eu acredito que as pessoas respondendo devem ser as mesmas, assim, tá ligado? Tipo, todo mundo ali que tá trocando ideia uns com os outros já se conhecem e coisa e tal. O que é mais legal é que geralmente são pessoas, assim, mais velhas, porque as pessoas que trabalham com Fortran, em geral, são pessoas mais velhas, mas são pessoas com muita experiência. Então é aquela pessoa que vem com, sabe, uma bagagem gigante, falando não, porque quando eu trabalhava como desenvolvedor de compiladores na IBM em 1964, aí tu fica assim, caraca, o cara sabia muito, sabe? Então é legal. Então vamos sentar ali, <risos> tomar uma cerveja, trocar uma ideia, sabe? É muito maneiro também, porque isso é um problema, assim, que até eu gosto de levantar, porque eu tenho 38 anos. Eu não sou velha, mas também não sou novinha. E eu fico pensando muito nisso, assim, a gente tem muito essa coisa do programador, tem que ser novo, né? Ah, tem que ser um garotão, tem que ser jovem, ainda é garotão, né? Mas, enfim, essa é outra, outra conversa. Mas a ideia é que nessas comunidades, a gente tende a reunir pessoas de todas as idades. E tem pessoas muito mais velhas, tem pessoas que estão aposentadas, sabe? no Numpai a gente tem pessoas envolvidas assim também que são bem mais velhas e eles trazem para a gente às vezes perspectivas muito legais e diferentes que as pessoas sempre, isso é sempre verdade, né? Sempre que a gente tem um grupo homogêneo de pessoas a tendência é a gente ter ideias viciadas, né? Fica todo mundo em torno daquele, é uma bolha, né? Fica todo mundo em torno daqueles mesmos pensamentos repetindo e ecoando a mesma coisa e ninguém tem uma perspectiva nova. Então, uma das coisas que eu tô gostando muito de trabalhar nesses projetos é que eu tô tendo contato com pessoas muito diferentes, de lugares diferentes do mundo com né, histórias de vida diferentes e isso traz uma riqueza assim para o desenvolvimento que é, é fantástico assim é, é muito maravilhoso também ouvir as histórias que eles têm para contar né que massa tá vendo é uma pena só que todo mundo fala inglês só porque uma ótima maneira de você conversar com gente boa é você faz um podcast você arranja uma ótima desculpa para chamar gente que você admira para vir tirar todas as suas dúvidas não é fantástico é muito, muito cortar um caminho Uma coisa que eu ia falar também Eu gostei que esse episódio foi bastante pro Fortran Eu achei que a gente ia conversar muito sobre NumPy E desviou totalmente e eu fiquei super feliz com o resultado Porque a gente, de fato, não ouve falar de Fortran, não discute E é muito bom para que as pessoas vejam né, que existe um mundo além de Python Julia já é considerado um mundo novo, imagina Fortran, né? Então é bom mostrar que existem essas outras coisas é, eu acho que continua sendo um nicho, né, não é uma coisa que nem eu falei, não é que a gente quer, né, que a linguagem Fortran seja a mais popular daqui a alguns anos, né, o objetivo não é esse, mas são nichos interessantes e, e assim, eu acho importante é tirar essa impressão que as pessoas têm que Fortran é um negócio, né, de, ah, só pode escrever em 80 colunas, ah, só pode escrever em caixa alta, <risos> enfim... Umas coisas, uns preconceitos que o pessoal tem Porque não se atualizou, né? Então o pessoal ainda tem na cabeça que o Fortran 77 Lá tem 50 anos, né? Então, bora atualizar esse pensamento, sabe? Tem, existe coisa moderna <risos> A gente não tá escrevendo código daquele jeito Enfim, eu acho que é sempre bom Abrir os horizontes, né? E conhecer Essas coisas, até porque é isso Tá lá, tá lá no fundo da SciPy Tá lá no fundo de um monte de outros códigos Que o pessoal usa no dia a dia e não sabe né Tá lá na FFMPEG Tá lá na, sabe, várias bibliotecas Que a pessoa vai usar lá no computador dela Tá a Blasta lá dentro, né? Então, pra quem já viu minhas palestras, né? eu Acho que eu já dei algumas palestras sobre Fortran, uma delas na Python Brasil Ano passado também, é... Eu acho que o que eu, o que eu gosto de fazer é isso, assim, tipo, tirar um pouco o pessoal dessa mentalidade de que Fortran é um negócio velho e que não, não serve pra nada. E, enfim, ainda tem muita gente fazendo, sim. Ainda é uma linguagem legal, ainda é uma opção interessante pra quem vai fazer aplicação numérica. Então é isso. Gente, eu usei Fortran semana passada. Fui compilar o vídeo do, do Pizza com a FF MimPag, tô muito <risos> na moda. <risos> é, agora eu acho que nem dentro do FFMPEG nem tem mais Fortran, mas enfim, existiu em algum momento. Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui, senão, para variar, <risos> uh, o episódio vai ficar longo demais e ninguém vai escutar a gente. Apesar de que eu acho que as pessoas estão com saudades do pizza, a gente tá conservando os ouvidos dos nossos homens. Melissa, muito, muito, muito obrigada por estar aqui, muito legal saber dessa sua trajetória, saber que você está indo super bem na Consite, e quero você de volta para contar mais do F2Pi e de todas as, as novidades do NumPi também, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, assim, acho que vocês estão fazendo, né, o pizza, e, enfim, eu acho super maneiro criar uma, uma esse, juntar essas pessoas, né, vocês... Tem tantas entrevistas legais e tantas tantos assuntos interessantes. E eu acho que é muito maneiro, assim. Realmente sou fã de vocês. Acho sensacional. Tô bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo espaço, assim. Não, não, não me sinto digna. Então, <risos> pelo amor de Deus. Amor. <risos> Absurdo. Não fale isso aqui. Vou cortar isso na edição. <risos> <risos> quero saber. Nossa, eu acho que eu, eu admiro muito a sua didática Assim, pra quem não, não ouviu a Melissa dando uma palestra É tipo, uma das melhores palestras ever, sério Muito, muito boa mesmo E é, na verdade é a honra nossa de ter você aqui Porque você tava na nossa lista de convidados, ó, há muito tempo Mas aí a gente tinha que te trazer numa ocasião especial, né? Pra falar dessa, dessa mudança toda Por enquanto ainda é temporário, né? Se quiserem me chamar depois pra falar como é que tá depois de um tempo, né? <risos> Às vezes, vai que muda tudo, sei lá. O convite já tá aí, fica tranquila. Bom, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.